Viva Amigas! Estão a ver aqui esta revista? Isto é uma revista saiu em Inglaterra em Setembro de 2003 com uma peça minha na capa foi uma grande honra reparem a peça está aqui ainda está aqui. estas peças conservam-se né? uh, foi, foi muito interessante é uma peça muito curiosa e original toda na concepção que eu fiz e eles gostaram muito e puseram na capa. Entretanto, eu depois enviei esta capa da revista para várias eh, exposições e, por causa disso, consegui entrar em exposições e fazer as feiras. Ganhei muito dinheiro a vender os meus porta chaves e as minhas peças, por causa disto, porque era difícil entrar nas exposições e, então, isto deu-me uma grande vantagem. Era uma pessoa internacional, não é? <risos> em saírem na capa não é brincadeira.